Bom dia, boa tarde, boa noite para os que estão me assistindo agora boa tarde, é, a gente está começando aqui mais uma live de arte ao vivo conforme eu já tinha é, explicado em outras ocasiões a gente é, nessa nova fase da, do canal Arte ao Vivo e na nova fase dessa live Arte ao Vivo a gente está fazendo uma coisa que a gente está chamando de desconstruindo o espetáculo a ideia aqui é fazer uma espécie de narrativa da, da noção de espetáculo, uma genealogia, para dizer Foucaultianamente, da noção de espetáculo. Né? Uma arqueologia possível dessa ideia que, como eu disse também na, na live anterior, vem, é, há muito tempo se confunde no nosso vocabulário cotidiano com o termo teatro. É? E, e que, por, por outro lado, significa também uma distinção é, que é, é, é importante assinalar entre a, o, o teatro e a performance, no sentido do teatro ser uma modalidade é, mais específica de um caso mais geral. Eu estou aqui seguindo mais ou menos ponto de vista do Richard Schechner, que eu já apresentei aqui outras vezes. Também é, chamar atenção, é, antes de entrar no assunto propriamente dito, que esse é um canal é, do, dos, é, que é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e que é, essa live de hoje acontece a cada 15 dias, sempre nesse horário de uma e meia da tarde. Esta semana ainda nós vamos ter amanhã, quinta-feira, às 5 horas da tarde, finalmente a estreia do, da outra playlist, que é a História do Rock, através do cinema, comandada por mim e pela professora Francisca Marques, na qual amanhã comentaremos o filme The Wall, do Pink Floyd. E nós teremos na sexta-feira aqui, é, a uma e meia também, a live de Sonho em Movimento com os convidados Léo Freitas, e Léo Felipe, perdão, e Mário Ramiro. E a gente vai falar um pouquinho sobre as bandas de artista. Não é? Então, a gente vai ter aqui uma programação bacana essa semana. Bom, é, o tema de hoje é uma continuação da live anterior, que já está aí no canal do YouTube, assim como essa também é o término aqui da live, como sempre acontece, eu vou subi-la para o canal do YouTube, então vocês vão poder ver, os que estão assistindo agora podem rever, e os que não assistirem agora podem voltar aqui e dar uma olhada nessa, nessa, nessa nossa conversa. Uh... Nós vamos falar hoje um pouquinho mais, vamos prosseguir um pouquinho mais nesse assunto, que é a questão da, do, da origem, ou da pressuposta origem nobre do teatro ocidental que estaria situada na Antiguidade grega, mais especificamente na tragédia grega. Daí que o título da nossa live de hoje envolva uma palavra... Que é a palavra que dá origem à palavra tragédia, que é a palavra tragodia. O que é interessante observar é que nas pesquisas que você pode fazer dos autores que comentam essa, esses, esses temas, pesquisas essas que são baseadas em autores todos ligados ao teatro, e, e eu estou me baseando aqui em alguns que eu sempre coloco na bibliografia pelo menos em dois que eu considero bastante sérios, que é o Junito de Souza Brandão, que tem um trabalho desde os anos 80, é, se fixou nos anos 80, fez uma tese sobre a tragédia grega e o teatro grego, mas que ele chama de teatro grego, e uh, o trabalho do Albin Lesky, que eu já mostrei a capa aqui, a tragédia grega, historiador da tragédia grega, é, e, e que é austríaco, e cuja primeira... A primeira data de publicação do, do estudo sobre a tragédia grega ainda é dos anos 30, né, o que faz pensar que durante algum tempo talvez o Alvin que tenha conseguido sobreviver né, sob o regime autoritário nazista, na medida em que ele, sendo um estudioso da mitologia grega, não era tão incomodado quanto o Entretanto, é interessante notar como muitas das observações do Leste servem para compreender também algumas das coisas que se passaram no mundo grego e algumas das coisas que estão se passando hoje, porque hoje, de uma forma naturalmente grotesca e ridícula, há apoiadores do atual presidente que falam, que usam o termo mito, e o mito, no sentido grego, é, uma, é algo que tem correspondências com isso, mas é bem diferente. Mas, de qualquer maneira, é, a essência da, da lógica né, ou da mitológica está presente um pouco nessas formulações, ou pelo menos a pretensão de estar próximo disso, como também havia essa pretensão de proximidade ao mundo grego entre os nazistas, o que pode ser é, observado por um filme que eu sempre recomendo, dos anos 90, um documentário que está aí no YouTube, disponível, que se chama Arquitetura da Destruição, que é justamente um documentário sobre esse princípio estético do, do nazifascismo. Né? É, bom, é, uma das teses que eu também estou defendendo aqui, deixa eu acender um pouquinho a luz aqui, porque senão não vou conseguir enxergar as, uh, o que eu vou comentar. Uma das teses que eu estou defendendo também aqui é que há uma, mesmo nesses autores, há uma tremenda confusão entre a, a dimensão religiosa e a dimensão propriamente estética. Isso resulta principalmente da grande dificuldade que o pensamento e as civilizações ocidentais têm de lidar com essa proximidade entre o religioso e o estético, já que a gente deriva de um princípio que foi um princípio de dissociação né, dessas dessas dessas formas de compreensão do mundo, né, e que foi reforçado principalmente a partir do racionalismo iluminista, que desterrou completamente a interpretação, digamos, mítica, né, tida como mística, né, da, da do conhecimento, né. Então, é, essa esse dilema nosso de, e a nossa dificuldade de lidar com é, saberes integrados que entretanto permanecem existindo nas sociedades é, para as quais foi destinado o apelido de primitivas né, que é muito frequente nesses autores aqui no Albinés por exemplo, está o tempo todo presente essa ideia de que é nas sociedades primitivas que há uma confusão entre aquilo que a gente chamaria de arte e aquilo que a gente chamaria de impulso religioso que faz com que né, acabe acontecendo aqui essa, esse dilema, que é, um, a meu ver, um falso dilema, de perguntar é, se se tratava de teatro litúrgico ou se se tratava de teatro de verdade. Na verdade, em primeiro lugar, né, a, o, meu, a minha posição em relação a isso é, tem a ver com o que eu já falei na live anterior, né, e que é a motivação de toda essa minha pesquisa, de todo esse comentário aqui com vocês, é que o meu entendimento é de que o que nós chamamos de teatro hoje não é necessariamente aquilo, nós estamos chamando hoje de teatro algo que provavelmente não era exatamente isso que nós entendemos por teatro na época em que isso era feito, por um lado. E é por isso que às vezes nos aparece essa surpreendente acepção ou afetação religiosa. E, por outro lado, também nós não compreendemos algo que eu enunciei aí no, no título da, da, da live, que é esse, essa espécie de animismo, está na explicação do vídeo, essa espécie de animismo que, mais recentemente, em relação aos, aos ameríndios brasileiros, tem sido muito discutido, principalmente através da Débora da Danowski e do... do, do Eduardo Viveiros de Castro não é na ideia do perspectivismo ameríndio não é quer dizer é ou seja nós nós temos uma ligação temos uma relação com essa questão do anímico muito complicada por força da nossa formação é, europeia que é muito guiada por um por uma, uma perspectiva muito racionalizante não é? e que não dá oportunidade a um entendimento das coisas e da natureza em que elas possam ter uma vida própria. Eu estou dizendo isso porque uma das coisas que acontece é, na, na, nesse assim chamado, que o Judito vai chamar de teatro litúrgico grego, é uma, uma notável presença desses elementos anímicos. Né? e até a própria lógica de funcionamento disso que eu vou descrever aqui tem muito que ver com isso. Né? É, diz ele aqui na página 16 do livro dele, quando ele depois, na live passada, eu falei um pouquinho do que ele falava sobre o teatro chinês, sobre o teatro hindu e sobre o teatro egípcio, tentando de alguma maneira diferenciar a tradição grega dessas outras, mas ao mesmo tempo... O tempo todo, e do teatro chinês também, o tempo todo fazendo relações com isso, e não é à toa, né? Ele não traria para um livro que é sobre é, o teatro grego elementos que são do Egito, da China, da, da Índia, se não fosse, se ele não visse, na verdade, alguma espécie de relação com isso, e evidentemente tem. Aliás, tem com isso e tem também com todo o universo da assim chamada cultura primitiva. Depois, com o que a gente pode falar sobre isso. Diz ele aqui então: lamentavelmente nada se pode dizer de concreto acerca do Teatro da Ilha de Creta, apesar do, de festa que nossos nos terem legado dois edifícios teatrais que devem remontar pelo menos ao século XV a.C. Não vou entrar nesse assunto agora, mas é, bom, primeiro esse, esse marco temporal século XV a.C. é considerado, nessa perspectiva, uma época muito antiga. Não é? Ou seja, nós estamos falando, nós vamos falar aqui o tempo todo de coisas que já estão situadas no século V a.C., já falei antes, na decadência ateniense, que não aparecia, é muito importante observar, para os gregos como decadência, quer dizer, não havia essa perspectiva, não havia a perspectiva do surgimento do cristianismo, não havia a perspectiva da invasão é, romana, não havia a perspectiva disso que viria depois se estabelecer ao longo de séculos. Né? Então, nesse momento, o que você tem é uma situação... É, que se consolida no século V, né? portanto, 500 anos antes de começar a era cristã, mas que tem traços disso 15 séculos antes, né? no século XV antes de Cristo. E é, esses teatros em pedra, diz ele, não devem ter sido construídos para simples, simples reuniões ao ar livre. Essa é a segunda observação que eu queria fazer. É, o Junito, como todos os autores, que se voltam para essa questão, têm grande dificuldade de interpretar a praça grega não é, como um lugar que pudesse não ser só destinado ao teatro. Porque, no final das contas, a argumentação toda é, é, tem a seguinte finalidade, separar o que seria religioso daquilo que seria propriamente teatral, porque, dessa forma, você encontra uma origem marcada para este, isto que nós chamamos de teatro, na anterioridade da civilização, assim chamada civilização europeia, e com isso você cria uma sequência evolutiva bastante coerente. Então você diz, olha, está lá, no século 5 a.C., está lá o teatro e o teatro vem vindo, então, se desenvolvendo ao longo do tempo. Não há consideração que seria uma consideração hoje contemporânea dos historiadores é muito frequente isso de que essa terminologia não permanece sendo válida para coisas tão diferentes no tempo, não é? E não há consideração para o fato de que na verdade isto na cultura grega, na cultura grega nesta neste nesse ponto entre o século XV e o século I antes da era cristã, né? É algo muito complexo e muito matizado, que vai se modificando ao longo do tempo, e no, em uma época na qual essas dimensões religiosa e estética estão absolutamente misturadas né? como estão misturadas em todas as culturas que nós vemos por aí afora. A gente encontra isso, por exemplo, é, nas culturas indígenas todas. Né? Mas, evidentemente, também. É, Para esse ponto de vista, é preciso ter é, uma perspectiva de valorização de uma determinada ideia de civilização, que é essa ideia europeia. Então, portanto, não vai ser possível conceber uma noção de cultura é né, que não seja essa ilustrada. Né? Então, pensar que essas, esses, essas praças em pedra poderiam ter sido construídas não necessariamente para simples reuniões ao ar livre, mas também para reuniões ao ar livre, é uma coisa difícil, o que é contrariado por dados concretos, porque o ambiente da polis, né, onde apenas os cidadãos livres gregos, ou seja, não as mulheres, não os escravos, era uma sociedade é, exclusivista, mas essa, esse lugar da polis, onde os cidadãos gregos se encontram, é um lugar o tempo todo desse, dessa reunião pública. Né? E, portanto, é esse lugar. É, eu estou relutando em usar o termo Ágora, porque eu acho que é, aí eu seria muito impreciso, porque eu teria que saber mais sobre o sentido da palavra ágora, mas é algo meio por aí mesmo, quer dizer, é um lugar de reunião. Poderia ser também um lugar de reunião que não tivesse como finalidade essa celebração, esta cerimônia, né, a qual estamos chamando em retrospecto de teatro. Muito bem. É, mais adiante, é, é, o, o, o, o, o Junito já vai começar a falar de algumas algumas simbologias que, como nós, como eu já falei antes, revelam um pouco dessa dimensão anímica, quer dizer, a presença de certos objetos pode suscitar uma determinada modificação do mundo, né? na medida em que esses objetos também são interferidores dessa relação. Então, mais adiante, ele vai dizer assim, eis aí o motivo porque os gregos, numa compreensível aberração, e iam buscar conforto para a morte e a esperança de reencarnação nas sombras do Erebo, uma perfeita aliança com a terra-mãe, que acolhe a semente nas trevas de suas entranhas e faz eclodir todos os frutos, responsável que é por todas as potências geradoras, cujos símbolos, o falo, o seio materno e a espiga de trigo desempenharam um papel tão relevante nos mistérios de Eleusis. Os mistérios de Eleusis eram, portanto, celebrações que tinham como objetivo, principalmente, fazer essa, essa saudação da terra-mãe, dessa ideia que está presente em N culturas diferentes. Ela é uma, uma, uma é, como dizia o Jacobson, é uma invariante em várias, várias culturas diferentes. Né? Ou seja, essa ideia da terra-mãe, né? o, o, enfim que comparece, por exemplo, na ideia de Gaia e tudo isso, que acolhe a semente nas trevas de suas entranhas e faz eclodir todos os frutos. Tem um ritual, um dos rituais que Marina Abramovic resgatou naquele trabalho dela, Balcan Erotic, Erotic Epic, e esses rituais são todos com conotação erótica, a gente já vai ver, né? consistia justamente na inseminação da terra pelos homens. Os homens é, se despiam e transavam com a terra, né? penetravam com seus falos a terra, né? inseminavam a terra. E isso, na tradição balcânica, significava, a, que é uma tradição que remonta à Idade Média, significava a possibilidade, era, era uma coisa profana, mas que era adotada pelos camponeses para criar a possibilidade de ter, da terra é, se, se assim inseminada, poder ser produtiva, né? porque a coisa que o camponês mais quer conjurar é a improdutividade da terra, ele depende diretamente da terra. Isso é ancestral em todas as culturas, evidentemente. Então, é a, a espiga de trigo, que é, enfim... A, a, o tipo de alimento que se desenvolve nessa região. O seio materno, né, de onde vem a alimentação da criança. O falo que é, seria, já dali se percebe como o produtor da semente que vai fazer a vida, gerar a vida. Né, desempenha um papel tão relevante nos mistérios de Eleusis, Deméter é a terra-mãe. Então, essa terra-mãe que para os gregos é Deméter, para esses gregos... Né, ela era celebrada nesses mistérios de Eleusis, que são tidos como uh, uma, das, uh, uma das versões ancestrais da tragédia. Né? Uh, tem um detalhe sobre os mistérios. É, é, tem a toda a mitologia, né, eles encerram a, a, a, a descida de sua filha Perséfone ao Hades, ou seja, a descida ao inferno, que é, é também um tema recorrente, Raptada por Plutão, e o retorno da mesma terra, Eleusis, tanto quanto Eleusis, do verbo Erchetai, que significa um retorno, local de encontro, e novamente a volta de Perséfone às trevas do Aqueronte. As cerimônias de iniciação compreendiam três partes, que eram as, as, as cerimônias de iniciação nessa prática religiosa, que era a dos mistérios de Eleusis. O drômena, que era a iniciação, a contemplação mística e a apresentação dos objetos sagrados, de onde viria a palavra drama. Eu acho isso importante destacar aqui, né? o termo drômena, drômenum, é, grego, é justamente da onde vai derivar a palavra drama. Depois a gente volta a isso. Então, e o drômena era a iniciação, a contemplação mística e a apresentação dos objetos sagrados. Em qualquer cultura anímica, você tem essa questão da apresentação dos objetos sagrados. Sem a imposição dos objetos sagrados, não é possível fazer a viagem xamânica, não é possível fazer essa, essa, esse transportar né, do corpo e da alma para um outro estado. Né? Depois vêm as fórmulas e os ensinamentos secretos, que são os legômena, e a iniciação, a contemplação mística e a apresentação dos objetos sagrados que é a Dei, eu estou lendo aqui no, nos caracteres gregos, é, nomena eu acho que eu estou lendo corretamente. Paralelamente, havia Deus três graus de iniciação. A purificação, que era a catarsis, daí vem o termo catarse, que não aparece na tragédia grega, naquele mesmo sentido que depois Aristóteles, já próximo da era cristã, vai definir na poética como um elemento fundamental da tragédia, né, a catarsis, mas sim, aqui nos mistérios de Eleusis, é o processo de purificação, a consagração que é o... o nossa, eu preciso de lente. A consagração que é o mites, Não, o... É, mi... mi mietis, mietis, e a contemplação, que é a epopteia. Né? Então, é, como é que se dava essa iniciação? Na primavera, nos arredores de Atenas, os candidatos, que eram os mystai, né? eram iniciados nos pequenos mistérios, né? daí vem a palavra mistérios, né? Mistai, né? E mais, uh, e mais tarde, no outono, e em Eleusis, nos grandes mistérios. Uma longa preparação com jejuns e abstinência sexual dava ao candidato direito à purificação final. Ou seja, também esse é outro tema recorrente em várias religiões, né? quer dizer, abstinência eh, e o jejum né, que são praticados por exemplo, na religião católica, são praticados em todas as religiões cristãs depois. Isso vai migrar. Ao grito de almar os iniciados, todos corriam a purificar-se no sal de possidam, o caráter purificador do sal, né? assim como o caráter purificador do fogo. Né? Seguia-se depois a procissão pela via sagrada de Atenas, a Eleusis, onde se chegava tardinha Essa é outra coisa que eu queria chamar a atenção, que é a procissão. Né? Como a procissão, o cortejo, Vai ser um elemento absolutamente fundante, não, é? não só nessa tradição, como em muitas outras tradições religiosas. É? O cortejo é outra coisa também, esse percurso, é? que é uma palavra também que vem é, que vai dar em performance também. É? Esse percurso, ou seja, o correr por algum lugar, esse percorrer. Né, é algo que é fundamental em vários ritos religiosos, em várias cerimônias religiosas. Né? E aí, então, é a descrição que o Junito dá muito interessante, um olhar para as imponentes ruínas do santuário de Eleusis nos dá, nos dá a ideia da majestade do grande drama. Grande drama, quem está falando é ele. Né? Não se falou em Drômenon aqui. Né? Porque o Drômenon, como ele mesmo apresentou aqui em cima, é, na verdade, o, é, o, a, a procissão e o drama sagrado. Né? O drômenon é isso. né? E então, bom, é, penetra é, é provável que essa ideia de procissão e a ideia de drômenon estivessem, drômenon designasse essa, esse ato processional, que aí, né, por associação, vai ser é, levado a uma situação em que pessoas entram num determinado lugar tido como sagrado e se apresentam, não é? então aí a ideia de drama tem uma migração penetra-se no templo das numerosas colunas como uma sombria floresta a escuridão vai num crescendo até que se atinja a parte principal o telesterium local onde se consumam os mistérios Inteiramente mergulhado nas trevas. Isso é muito interessante. A cerimônia é toda feita no escuro. Trata-se de uma sala gigantesca. Ele, Junito novamente diz, um teatro realmente, mas não tem exatamente essa característica, mas ele diz, com arquibancadas dispostas em semicírculo para cerca de 3 mil espectadores. É no telestéreo que se desenrolava à luz dos achotes em três episódios o drama do retorno. O rápido de Perséfone por Plutão, o rei dos infernos, a paixão de Deméter, a busca da filha com a velha Hades, de enviar a filha de Deméter para passar uma parte do ano na terra, o segundo episódio o retorno de Perséfone à terra, aquilo que foi descrito anteriormente, que foi descrito, perdão, anteriormente, ou seja, esse a narrativa toda do mito, né? E é, o segundo episódio é o retorno de Perséfone à Terra, quando tudo floresce e volta a ter vida, que é o um mito da primavera, né, naturalmente. E a terceira parte é a catábasis, a descida, o retorno de Perséfone ao érebo e tudo seca sobre a Terra, e a morte. E o episódio se fecha com o envio do Triptólemo, né, levando a espiga de trigo para ensinar a agricultura aos homens selvagens e fazê-los passar de uma vida animal para um estágio de dignidade humana, ou seja, a passagem do Paleolítico. Né? O que, que nós estamos vendo aqui é a descrição, na verdade, do mito propiciador da agricultura. Né? São mitos agrários, na verdade, isso aqui. Isso aqui é a descrição, né? os mistérios de Eleus, na verdade, são ritos propiciatórios, como de resto acontecerão mundo afora rituais propiciatórios para que se vença a variação no tempo das estações do ano entre estações que não, não rendem em agricultura e estações que rendem, que florescem. Né? E essa variação, então, é conjurada através da técnica da plantação né? em épocas adequadas para que se possa enfrentar o inverno, quando não há esses recursos, quando a terra se resseca, que se possa enfrentar o inverno com o alimento. né? Após a última cena, os espectadores, quem se chama de cena novamente é o Junito, é, os espectadores deixam o templo mergulhado nas trevas, permanecendo apenas os iniciados ter, de terceiro grau, o que me leva a achar que tem pouca familiaridade com, com o teatro, que o teatro como nós o entendemos, tem uma dimensão de democratizar a audiência e não isso que é característico, por exemplo, do candomblé, de você ter certas situações em que a o público, entre aspas, que está acompanhando, não pode entrar em certos lugares que são reservados. Né? Me lembrou muito isso, essa situação aqui. Né? É, os iniciados de terceiro grau, os epópte, né os videntes, e a escuridão, e eles ficam reservados, né? permanecem apenas os iniciados, os Epoptai, e a escuridão, repentinamente, é cortada pela luz de centenas de achotes e o templo inteiro se ilumina o que a gente já viu antes, que já tinha as, os airshots, né? tem essas Nas narrativas tem algumas dessas contradições, assim, mas parece que ali a iluminação não era tão intensa como aqui. Os iniciados de primeiro e segundo graus retornam, e aí você tem a figura do hierofante que vai aparecer, por exemplo, na morta do Oswaldo de Andrade, que tem um recorte muito grego. Né? O Oswaldo de Andrade estava efetivamente estudando isso. O Hierofante que explica os mistérios. O hierofante é aquele que, como diz o Junito aqui, é quem explica os mistérios. É uma espécie também de sacerdote ou pajé da antiga e aristocrática família dos Eumópidas. Elmo, Com as mãos levantadas, mostra à multidão silenciosa o grande mistério oferecido à contemplação. A as, as, espiga, perdão, é difícil falar isso, a espiga de trigo colhida. É. Teteriomenon é, é, é, né? A espiga, a espiga, eu sempre toco, a espiga de trigo colhida, é um trava-língua danado isso aqui. E os espectadores saúdam nos gritos: rejubila-te, esposo, rejubila-te, luz nova. O sentido exato dessa cerimônia final não está muito claro, né? mas eu acho que. É possível deduzir isso, né? Que se trata de um ritual propiciatório de fartura. Talvez seja uma alusão ao desejo muito antigo da humanidade: um Deus morre para fazer ressuscitar os mortos, certamente, né? É, esse sentido que, que depois foi chamado messiânico, né? É, Encontra-se ele mesmo cita isso aqui, né? É, quando ele diz, por exemplo, é, a, a realização de tão salutar a ser assim, encontrada na palavra misteriosa de Cristo a respeito do grão de trigo, né? Aquela história da missa, do pão, né? Que é feito de trigo, né? E aí ele faz uma citação em latim, que de, de São João, em verdade, em verdade, vos digo que se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica infecundo, mas se morrer, produz muito fruto. É a superação do estágio do grão para chegar até a, a planta que alimenta, né? E o próprio apóstolo São Paulo faz a analogia do mistério da Espiga de Trigo com a morte e a ressurreição. Aliás, a figura da Espiga de Trigo está presente muito frequentemente na tradição judaica e na tradição cristã. Louco, é, isso é Coríntios 1,15, 36. Louco que tu semeias, não toma vida se primeiro não morre. É aquela lógica que também está na tradição oriental do morrer para renascer, né? Do ciclo da própria vida, né? ou que está no presente, por exemplo, no poema do Haroldo de Campos, se nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, renasce, remorre, renasce, remorre, renasce, remorre. Né? E, é, então, aqui, louco que tu semeias não toma vida, se primeiro não morre, e quando tu semeias, não semeias o corpo da planta que há de nascer, mas um simples grão que é a semente, né? como, por exemplo, de trigo ou de qualquer outra coisa. E é evidente que isso tem a ver com a inseminação da terra que nós falamos lá da Demeter anteriormente. Né? Mais adiante, então, sobre os mistérios de Eleusis ainda, o Junito vai dizer que os gregos concebiam os mistérios também como um espetáculo. Estes não se apresentavam apenas esotericamente como símbolos, mas como ação concreta em forma de drama. Então, ele quer levantar a tese de que isso não está circunscrito apenas, não bastasse o fato de ele já tratar toda a, a celebração do templo né, como um, uma, uma, uma atividade teatral, ele tenta encontrar isso também fora. Para sustentar a tese dele, ele diz, na realidade, os mistérios gregos fossem quais fossem, fossem sempre tiveram um tratamento mais aberto e bem mais democrático do que no Egito. É claro, é menos esotérico do que a tradição egípcia, mas isso não significa necessariamente não é, que isto... é. Uh, é, isso evidentemente se abre para uma coisa que é ao mesmo tempo cerimonial e, digamos, profana, porque esse esquema sagrado profano não está na cabeça dessa civilização, vem depois. Então, na cabeça dessa civilização, isto que é sagrado pode minar para fora, como acontece também em várias outras civilizações. Eu digo, por exemplo, falei ainda agora do candomblé e falo novamente, né? há determinadas dimensões do ritual que podem ser publicizadas para uma outra finalidade, digamos, entre aspas, profana. E há, evidentemente, por exemplo, nas origens do samba, uma série de, de elementos que vêm de, de toques, né, que estão presentes... No caso, pra, não precisa ir muito longe, não é, a Foché? Né, que está é, é, presente aí nos Filhos de Gandhi, que é um, um, uma, um entretenimento popular. A gente... Na tradição ocidental, é que tem essa, essa, essa dobradiça sagrado profano, que ele tenta, de alguma maneira, colocar aqui. Não se pretendeu esgotar o assunto, diz ele ainda nem tampouco abordado o teatro religioso de todos os países da antiguidade, desejou-se somente deixar bem claro que uma coisa é ação litúrgica, teatro litúrgico, religioso, catequético, anchietano. Outra há de ser o teatro que a Grécia criou com Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes e Menando. Quer dizer, o Junito está interessado em demonstrar que não tem ligação religiosa, e isso ele segue um caminho, que é o caminho do Décio de Almeida Prado, que é justamente o Anchietano aqui, está aqui por causa disso, porque Anchieta tinha feito, teria feito um teatro religioso, que na tradição da, da, da leitura da história do teatro brasileira que é a tradição mais, mais oficial, né? o teatro de, de Anchieta é o iniciador do teatro, mas com a ressalva de que ele não tem propósito teatral propriamente, mas o propósito seria um propósito religioso. Né? E, ao mesmo tempo, se nega às outras, às outras atividades esse mesmo caráter. né porque as outras atividades que eu me refiro são todos os cerimoniais religiosos, por exemplo, dos índios, né, que já estavam fazendo é, isso aqui. Por isso que é, a gente que trabalha com performance prefere se identificar muito mais com uma origem indígena, onde essa questão é, é, é ultrapassada, né, não tem um problema em senador aí. Um teatro religioso, sim, e veremos os motivos, mas com finalidade estética definida, chamemos-lo teatro litúrgico estético. Né? É... Enfim, é, na, na, no capítulo seguinte, é, já entrando nessa questão do mito, aí, então, é, o Junito vai fazer a transição para os rituais dionisíacos, Dionísios não possui até o, até o momento etimologia satisfatória, diz ele nessa ocasião, talvez se, se trate de um empréstimo e ele esclarece a distinção com Bacu, que já existia em grego, Bacros, é o nome grego recente de Dionísio e apareceu pela primeira vez em Sófocles, no Édico Rei é, 211. O latim Bacus é uma mera transliteração do nome do deus grego que suplantou o líder dos romanos. Daí, liberrimo, liberdade, etc. É, só mesmo quando a democracia começou a ter seus primeiros vagidos, diz aqui Junito, é que o filho de Semele surgiu de Tirso em Punho, o filho de Semele é Dionísio, para comandar as suas mênades e ascender na Timele, a tocha da tragédia, réplica popular da aristocrática epopeia. Né? Então, a epopeia, que é aquilo que é a narrativa fundante da civilização grega, e é, portanto, por isso também aristocrática, nessa apropriação que a gente faz de uma outra concepção social, é, é, tratando-a como uma, uma, é, como uma categoria que não existia exatamente nessa época, que é a aristocracia, né? Mas, enfim, fala -se, é possível falar talvez de aristocracia ateniense. Uh, é, e aí, essa, essa, essa, esse culto dionisíaco, essa outra mitologia que não tem a ver propriamente com os mistérios de Eleus, vai, como nos aponta aqui o, o Junito, ter é, relações com isso. Né? É, a a Basicamente, o que se passa aqui é que se tem uma, uma, uh, um determinado termo, que é o tragos, que quer dizer bode, e que é assumindo assumido como o termo de origem da tragodia. Então, a tragodia, na verdade, seria o culto do bode. Né? Como é que isso se dá? que a gente vai ver agora. Né? É, eu vou ler um, uns trechos aqui do Junito, para que ele resume muito bem, eu acho que é interessante. Diz ele, resumindo os fatos, Zeus, mais uma vez, apaixonou-se por uma simples mortal e, dessa feita, a vítima foi a princesa Tebana Semele. Para resumir mais ainda, né, é, é, essa Semele né, é, é a mãe do segundo Dionísio, porque, na verdade, há dois Dionísios, né, é, e é, de Zeus e Perséfone tinha nascido Zagreus, primeiro Dionísio que era preferido do pai dos deuses e dos homens, estava destinado a sucedê-lo no governo do mundo, mas o destino decidiu o contrário, para proteger o filho dos ciúmes de sua esposa Hera, Zeus o confiou aos, aos cuidados de Apolo e dos curetes que o criaram nas florestas do Parnaso, Hera mesmo assim descobriu o paradeiro do jovem deus e o encarregou os titãs de raptá-lo essa narrativa é muito bonita Apesar das várias metamorfoses tentadas por Dionísio, os titãs surpreenderam-no sob a forma de touro e o devoraram, está né? lá nas metamorfoses de Ovidio. Né? E aí, Palas Atená pôde ainda salvar-lhe o coração que palpitava, foi esse coração que Semele engoliu, tornando-se grávida do segundo Dionísio. Né? Ela engole o coração do primeiro Dionísio e engravida, por consequência, de um novo Dionísio. A lenda tem muitas variantes, principalmente aquela segundo a qual foram Zeus que engoliram o coração do filho antes de fecundar sempre. Nesse caso, o filho de ambos se chama Iaco, nome místico de Dionísio. Zagreu ou Baco, isto é, o jovem deus que conduzia misticamente a procissão dos iniciados dos mistérios de Eleusis. Né? Ou seja, este deus era o deus condutor dos mistérios de Eleusis. O segundo Dionísio, no entanto, não teve o nascimento normal. Era ao ter notícia das relações amorosas de Semele com o esposo, resolveu eliminá-la, transformando-se na ama da princesa Tebana, aconselhou a pedir ao amante que lhe apresentasse, se lhe apresentasse em todo o esplendor. O Deus advertiu a Semele que semelhante pedido lhe seria funesto, mas como havia jurado pelo rio Estígio jamais contrariar os desejos, apresentou-se lhe com seus raios e trubões e o palácio da princesa incendiou e ela morreu carbonizada. E Zeus escolheu do ventre da recolheu do ventre da amante o fruto inacabado de seus amores, o feto, né, e colocou em sua coxa até que se completasse a gestação normal. Daí muita gente conhece essa história, né, Dionísio, filho da coxa de Zeus. Né, lá em Sombria Gruta, cercada de frondosa vegetação, né, é, protegido pelas ninfas e os sátiros, protegido. Né, é, é, é, Nascem nessa vegetação escura, nascem as videiras, as vides, de onde pendiam maduros cachos de uva, e vivia feliz ali o filho de Sêmine. De certa vez, o jovem Deus colheu alguns desses cachos, espremeu as frutinhas em taças de ouro e bebeu o suco em companhia de sua corte. E todos ficaram embriagados né? e, bebendo repetidas vezes, sátiros, ninfas e Baco, ou seja, Dionísio, começaram a dançar vertiginosamente ao som dos símbolos e em delírio bactico todos caíram por terra semi desfalecidos. Então, por ocasião da, da, da, da, da colheita da uva, se fazia em toda a Ática a festa do vinho, em que os participantes, como outrora os companheiros de Baco, se embriagavam e começavam a cantar e dançar freneticamente à luz dos achotes, o que, segundo Aristóteles, tem, é, é, situa a origem dos ditirambós, que são cantos que são feitos a partir da embriaguez do vinho. <risos> Ao que parece, esses adeptos judeus do vinho disfarçavam-se em sátiros, porque sátiros tinham acolhido é, Dionísios, que eram concebidos pela imaginação popular como homens bodes, e aí teria nascido o vocábulo tragodia. Há uma, uma polêmica em torno disso, porque há representações desses homens mais como cavalos ou, ou jegues ou burros e não propriamente como bodes. Né? E é interessante que essa representação, que tem patas semelhantes às do cavalo né? e, ao mesmo tempo, o corpo do bode, né? e, inclusive, o bode peludo, que tem uma conotação sexual, como, como o próprio Albin Lesky fala, e o, o, o, o Junito aqui também, é essa representação lúbrica né? do bode que vai ser... É, Endemoniada ou transformada na figuração clássica do demônio cristão. Né? Então, o demônio cristão com patas que são semelhantes ao cavalo né? e com uma figura antropomorfa, mas com chifres de bode, cara de bode, essa figura do demônio ela nasce então, ela está ligada então, à, à demonização né? dessas ou à interdição na cultura cristã desse ritual que é remonta aos mistérios de Deuses, que são mistérios propiciadores da Terra. Ou seja, são, na verdade, é, é, celebrações de caráter propiciatório e altamente sexualizado, porque é uma manifestação da vida. Então, daí toda essa interdição que a religião cristã faz, porque é, no, no, na ética cristã, né, o que interessa é a interdição do corpo né, e a valorização do espírito e da transcendência. Né? Então, aí a gente começa esse processo né, em direção à transcendência. Daí também, é, isso nos ajuda a entender toda aquela história da origem da tragédia, do Nietzsche, né, do Apolíneo Dionisíaco, daquilo, da crítica que ele faz a toda essa era cristã, baseada nessa transcendência que é, ou seja, o pensamento racional o apolíneo, ou seja, a, o, a transcendência cristã, e que era preciso um retorno ao dionisíaco novamente. Né? Coisa que, de fato, a partir de fins do século XIX, quer dizer, não exatamente a partir de Nietzsche, que pagou um preço muito caro ele mesmo por isso, mas a partir do, da, do decorrer do século XX, essa, essa, esse elemento dionisíaco vai retornar. Bom, é, além disso, é, é, há outras consequências disso, né? é, o bode é um dos elementos sacrific, sacrificatórios mais comuns em todas as religiões do mundo antigo, diz aqui o junito, sobrepujando apenas o touro em nobreza de altar. Né, o sangue do bode derramado sobre a área expiatória ou jogado sobre os fiéis apagava as faltas do réu simbolicamente substituído pelo animal imolado em homenagem lustral aos deuses. A lei de Italião é dessa forma banida por meio do perdão divino configurado no bode sagrado, que morre em lugar do culpado, com valor de vítima expiatória. Então, vocês já sabem de onde vem a história do bode expiatório. O bode expiatório de Azazel... né é, entre os hebreus não tinha, porventura, o mesmo sentido? Certamente que sim. Né? Então, nós estamos aí efetivamente diante dessa, da, da origem né? da expiação da culpa através do bode. Né? E até mesmo esse sentido que a gente usa popularmente na gíria de ficar de bode né? pode ter um pouco a ver com isso. Né? E, por último, na Grécia, todas as correntes religiosas, diz o, o Junito, constituem, confluem para uma bacia comum. Mais um argumento que, a meu ver, poderia é, em, indicar que talvez fosse mais prudente pensar não numa separação entre arte e religião na Grécia Antiga, mas, na verdade, numa conjunção de tal modo que houve, houvesse uma total indistinção. Né? Porque ele mesmo diz todas as correntes religiosas confluem para uma bacia comum, sede de conhecimento contemplativo, gnosis, purificação da vontade para perceber o divino, catarsis e libertação dessa vida geradora que se estiola em nascimentos e mortes para uma vida de imortalidade, Atanasia. Aspectos disso, como a tanasia, por exemplo, vão migrar para as religiões posteriores europeias. Ou seja, tudo isso acontecia e só acontecia. Né? Essa, essa sede da imortalidade, essa purificação da vontade para receber o divino, a ideia da purificação e a ideia de, de adquirir o conhecimento, isso só acontece... É, é, é, tem origem essencialmente popular agrária, mas é, chocou-se, segundo ele diz, com a religião oficial aristocrática da polis, cujos deuses olímpicos estavam sempre atentos para esmagar qualquer desmedida de pobres mortais. Ele usa o termo francês, de né? desmedida dos pobres mortais, que a, a, a, a aspirasse à imortalidade. Isso é um tema, inclusive, dos vários, vários Prometeus, né? dos quais a gente conhece mais o Prometeu Acorrentado, né? que é essa ideia do, do fogo da sabedoria entregue aos homens é? Então, isso é a desmedida, a desmedida vai ser fundamental então, para a tragodia. Então, ele explica que, no final, a tragédia, quando chega a polis, quando chega ao ambiente urbano, a tragédia já é uma outra coisa diferente dos ritos agrários, né? das, das cerimônias dos, dos mistérios geleus e tudo isso, ou seja, ela já vai adquirindo um sentido urbano, cosmopolita, por, ir, por assim dizer. É, assim se explicam tantos avisos na Grécia antiga, constatando todos a moderação, justamente porque se você não fosse moderado você poderia atingir a desmedida, não é? As pessoas aí é, na Grécia no final elas têm uma relação que eu não diria que é de contenção disso, mas é de ambiguidade, né? Ao mesmo tempo sabe-se que no ritual Dionisia que você sai de si ao mesmo tempo, se tem um encantamento por isso, mas se tem um horror disso. Né? É, diz ele, nesse estado, acreditavam sair de si pelo processo do êxtase o êxtase. Esse sair de si implicava no mergulho em Dionísio e este é o seu adorador pelo processo do entusiasmos. Palavra grega também. O homem simples mortal, antropós, em êxtase e entusiasmos, né, comungando com a imortalidade, tornava-se, é, é, como é a palavra? Aner, isto é, um herói. A origem do herói né, é essa, um varão que ultrapassou o metron, a medida de cada um, para se tornar um herói. Ou seja, em êxtase, ele se torna um herói. Daí a história do mito. Vocês estão percebendo como isso é algo que se conecta de forma muito interessante com todos os usos contemporâneos que se tem feito da figura mitológica, né, como um herói que ultrapassa as medidas, né, existe uma um sinal de positivo herdado dos gregos nesse sentido aí, uma positivação. O homem simples mortal que o é Antropos em êxtase e entusiasmo, comungando com a imortalidade, torna-se é, a, a aner. Eu sempre esqueço a palavra aner. Isto é um herói, um varão que ultrapassou o métron, a medida. Né, a medida de cada um, tendo ultrapassado um metro, o um aner é ipsofato, um hipocrites, quer dizer aquele que responde em êxtase e entusiasmo o ator né, e aí esse ator é, já vai por conta do próprio Junito, né, eu vou colocar o esquema que ele coloca também aqui para vocês darem uma olhadinha, né Tá lá. Então, eu fiz uma, um esquema rápido aqui, deixa eu dar um, um zoom um pouquinho para ficar mais visível. Tá aqui. Esquematizando, eu reproduzi simplesmente aquilo que ele coloca aqui no texto. Né? O metro é a medida de cada um, é aconselhável dentro dessa ética... Ah, urbana, que cada um se mantém em sua medida, porque é o né é estar na democracia respeitar o espaço de cada um. Né? O Antropos, que é o simples mortal, né? não é um deus, no entanto deseja ser deus, faz essa ultrapassagem pelo êxtasis e pelo entusiasmos, né? e aí ele alcança a condição do Aner, que aqui é, que é o Hippocrites, que aqui o, o o está associando a figura do ator, que não é uma palavra grega. É, porque é Axio já é, já é latino. A hibris, a violência, a desmedida, né, conduz à nêmesis o ciúme divino. O, o deus diz assim: esses homens estão querendo ser deuses, não é possível. Então, é, ele é, produz a cegueira da razão, a ate, que, que faz com que. O herói cumpra o seu destino trágico, a Moira. E aí daí surgiu o esquema da catarsis né? é, ou seja, esta, a, essa purgação né, do sofrimento através da representação. Isso já é aqui embaixo, já perto da era cristã, e já é Aristóteles, e já é arte poética, já é uma outra coisa, não é aquilo que originalmente estava se passando na, na, na tradição grega. Né? isso é o que o Junito faz e que na verdade encontra respaldo justamente no Albin né então por último para concluir essa minha fala de hoje aqui eu vou passar rapidamente pelo Lesk é, destacando algumas das passagens em que ele fala justamente no, no mesmo capítulo dos primórdios e a gente não vai permanecer nesse assunto aqui, né? de acordo com aquela linha do tempo que a gente mostrou na live passada, a gente já vai passar na próxima, no nosso próximo encontro aqui, a gente já vai passar para a Idade Média, já vai passar para a Era Cristã, porque o propósito dessa, dessa, dessa discussão aqui não é tanto apresentar a tradição grega no teatro, mas é ir avançando em direção à consolidação dessa ideia do espetáculo. Vão entrar elementos outros depois. Né? Então, os primórdios da, da, da, tradição, é, da tradição grega, né? É, a, a mesma discussão que está no Junita reaparece aqui né? o, o, o grande problema do Lesky escrevendo isso na década de 30 e depois revendo na década de 50 é estar às voltas com essa ideia do primitivo no caso dele ele vai muito mais para esse caminho né essa síntese é também uma exigência de exposição que a seguir apresentaremos, que por conseguinte começará com a questão relativa às origens do drama trágico dos gregos, que também são as origens da tragédia europeia. Essa, essa simples frase já traz todo o sentido da coisa. Quer dizer, nós estamos tentando descrever as origens da tragédia grega porque nós nos filiamos a essas origens, nós queremos crer que isso é uma evolução contínua. Por razões de sentimento, muitos recusavam-se a aceitar uma relação, qualquer que fosse ela, entre um dos produtos mais nobres da cultura grega e mesmo da cultura amena, a, a, a, humana e as danças de selvagens exóticos. Olha aí é, o preconceito claramente é, misturado ao texto. Né? Quer dizer, de um lado estão os humanos e de outro estão os selvagens exóticos, né? objetavam que em lugar algum se desenvolveram um verdadeiro drama a partir das semelhantes cerimônias mágicas e primitivas. Mas, lamento, as cerimônias mágicas e primitivas, elas eram realizadas através de um determinado ritual, que era o drômenon, no caso dos gregos. Então, o drama se desenvolveu sim, justamente a partir disso. O drama, portanto, é uma construção já de um olhar europeu sobre essa ideia que na ancestralidade grega é o Drômeno, que está lá nos, nos, nos ritos de Eleusis, nos mistérios de Eleusis, e vai migrando até chegar na, na, na, na, na polis grega, na tragédia. Né? Então, portanto, o que nós temos aqui é, na verdade, uma grande dificuldade com, e está explicitado nesse texto do Albin Desk, uma grande dificuldade com a coincidência perceptível e clara de que esta mesma estrutura de mitos propiciatórios, da, da, da, da, da, da oscilação das estações do ano e as, as, os rituais de fertilidade estão presentes não só na tradição grega, mas em todas as tradições. O que significaria dizer, portanto, que a tão nobre tradição europeia não é tão nobre assim, ela é plebeia, porque, na verdade, ela está presente em todas as outras civilizações ao redor do planeta. Então, não haveria nenhuma diferença entre essa tradição do drama europeu e as outras tradições, tanto é que isso leva, depois, séculos depois, Victor Turner, já nos anos 80, a observar as civilizações, as, as culturas indígenas né, que ele vai analisar, e aí vai desenvolver a ideia do drama social, porque ele percebe que tem uma semelhança né, entre a, o modo como... E que, e, e que já tinha sido percebida por outros autores, o modo como os, uh, os atores de uma sociedade, aí, ator num outro sentido, né, representam para si próprios a sua própria cosmologia. Ou seja, em todas as civilizações é isso que se deu. E... Na maior parte delas, é possível encontrar essas invariantes, que são os mitos de fertilidade, de origem, que tem a ver com os com, com ciclos das estações do ano, etc. Então, não há nenhuma nobreza entre os gregos. Isso estava nos egípcios, estava nos, nos, nos mesopotâmios, estava no, nos, nos, nas inúmeras civilizações africanas, está né? em todos os lugares. Né? O, a única explicação para se insistir nisso aqui é criar uma justificativa de superioridade né, da cultura branca europeia, de modo a que, então, se possa justificar aquilo que vai ser o grande empreendimento passada a Idade Média, que vai ser o um empreendimento exploratório renascentista, que vai ser a, a colonização. Né? Então, uh, e a colonização é, de, deita raízes tão fundas que qualquer europeu, como Albin Less, que era austríaco, né? Deseja o tempo todo fazer uma distinção dele em relação da cultura europeia em relação aos primitivos. Mas lamento, é a mesma coisa, no final das contas. Quer dizer, na verdade, a, a estrutura fundante é a mesma. Né? Bom, é, objetavam que, em lugar algum, se desenvolveram um verdadeiro drama a partir das semelhantes cerimônias mágicas e primitivas. Você tem a esperança de que ele vá contestar isso, né? mas ele não contesta. Aliás, ele diz, mais adiante, o material de comparação recolhido pela etnologia em diversas partes do mundo não perdeu inteiramente seu valor. Esse material nos ensinará não a história da tragédia grega, mas a sua pré-história. Ou seja, ele se safa, dizendo, não, tá bom, há semelhanças, mas isso é a pré-história da tragédia grega. Muito acertadamente se falou de infraestrutura do drama. Então, como se trata de negar o tempo todo, que se trata de uma, um, conjunção entre religioso e artístico. Dois, é origem que fundamenta a própria ideia de uma dramaturgia, ou seja, de uma, de uma sequência de ações que deverá ser realizada pelos participantes da cerimônia, como se trata de recusar isso tudo, dizer que isto aí não é teatro, isso aí é uma outra coisa, é cerimônia religiosa e tal, e que isso evolui. Embora ele vá dizer várias vezes vai ser contra a ideia de evolução, mas, contraditoriamente, ele está usando essa ideia na medida em que ele vai dizer que isso vai ser infraestrutura, a pré-história. Quer dizer, relega-se isso para os termos primitivo, infraestrutura e pré-história. É tudo proto, né antes. É o que não aconteceu ainda. Né? É, e aí ele vai citar uh, um exemplo disso que é muito interessante. Antes de mais nada, remonta àquela fase primitiva um requisito que a tragédia grega jamais abandonou, como também a comédia, a máscara. Então, a máscara remonta àquela época primitiva. Não é só a máscara que remonta, tudo remonta a essa época primitiva. O ritual dionisíaco inteiro remonta a essa época dita primitiva. A máscara, como a que foi encontrada ontem ou anteontem, eu vi isso uma notícia de jornal, foi encontrada mais uma, uma máscara de terracota em escavações na Grécia, uma, máscara, uma linda máscara de Dionísios. Né? Então, a máscara, seu emprego nas culturas primitivas é múltiplo. A mais frequente é a máscara protetora, que deve subtrair o homem dos poderes hostis. Reparem um argumento que ele vai usar para dizer que a máscara grega é diferente. Ele vai dizer que nas culturas primitivas, a máscara é proteção né? ou, então, é compensação é de grande significado, pois nela se encontra o elemento de transformação que se baseia na essência da representação dramática. Por quê? Porque ele percebe que, em algumas culturas, a máscara, quando é colocada no rosto, significa é, é, para, o, para o olhar ocidental, é uma representação, mas significa justamente a transição para um outro estado. O que é a máscara, se não a transição para um outro estado, que é o estado é, de celebração ritual. né? Diz ele, esse uso da máscara é antiquíssimo e até mesmo em solo grego. Por que o até mesmo? É antiquíssimo em todas as civilizações. Já na cultura cretomicênica, gemas. Lembram que eu tinha falado da cultura cretense, né? que é onde começa esse tal teatro litúrgico de que fala o Junito. Né? Já na cultura cretomicênica, é, é, gemas e um afresco de micenas nos mostram figuras com máscaras de animais. Vocês já estão entendendo, né? Máscaras de animais, animais, é, burros, cavalos, bodes. Né? Ou seja, o ritual de é... A máscara desempenhava importante papel no culto de Artemis, provam nos escritos de Rai Resis, sobre as máscaras de madeira dos critói itálicos a serviço de Artemis, Coritália e principalmente as máscaras de terracota descobertas pelas escavações inglesas no santuário de Artemis Ortia Espartana. Quer dizer, tem máscara para todo lado. Né? Entretanto, onde a máscara desempenhou seu papel mais relevante foi no culto do Deus, de que, se fazia, de que fazia parte a tragédia na adoração de Dionísio. Quer dizer, é um movimento estranho, porque se quer ao mesmo tempo recusar a origem e se reencontrar essa origem, né? porque não pode associar a, a, a grande tradição grega, origem da cultura europeia, a algo primitivo, se não desmonta todo o, ar, o arcabouço, a arquitetura né, da diferenciação branco-europeia. Branco né? é, a, a tal da tradição, né, que hoje está sendo misturada, numa mixórdia colossal, com a tradição judaico-cristã sua máscara pendente de um mastro a máscara de Dionísio era de um deus máscara um Deus máscara seus adoradores usavam máscaras entre as quais a função maior cabia dos sátiros lembra dos sátiros aqueles do corpo de Bode né dos sátiros que foram os que protegeram Dionísios, né que protege Dionísios além das ninfas e das musas né? É, usavam máscaras entre as quais a função maior cabia dos sátiros e máscaras desse tipo eram levadas a seus santuários como oferendas não podemos passar por cima do fato de que as máscaras de da tragédia assim como as da comédia têm suas raízes totalmente implantadas nesse domínio cultural que por sua vez remonta às mais antigas concepções então sinto muito, mas é primitivo é melhor não usar o termo primitivo né porque não tem um primevo. Ou seja, é uma evolução de complexidade, é um crescimento, é uma espiral de complexidade, em que aquele início alimenta e está presente nesse outro ponto que está aqui. Né? É... Uma prova preciosa de como a ideia do significado mágico da máscara ainda estava viva no fim do século VII d.C., vejam só, nos é dada por uma decisão do Sínodo de Trulho, isso já na era cristã, entre outras cerimônias pagãs, proíbe-se aos sacerdotes o uso de máscaras cômicas, satíricas e trágicas. E ao pisar as uvas, não deviam invocar o abominável Dionísio, que logo logo vai ser associado ao demônio. E é claro que também a embriaguez, né? a embriaguez e os, as, as situações de embriaguez né? é, também têm de ser associadas ao demoníaco. Né? com isso se conjuram é, todas as desmedidas e se transporta, se importa, né? a ideia de demesir, como falam os franceses, a desmedida, né? a passagem do metro, se transporta isso para a noção de pecado, né? na tradição cristã. Né? E aí você, portanto, tem é, uma situação é, de enfrentamento de uma divindade única, já não mais de várias divindades, você não tem aquela temperamentalidade das divindades que vão te, vão te, te punir para você ter passado da desmesura, mas esse, essa punição da desmesura se traduz numa outra coisa, que é o pecado, que depois vai ser o pecado original e assim por diante. É muito interessante isso. E eu só vou é, concluir aqui, é, é, assinalando mais um, um trechinho disso. Né? É novamente ele ele percebe que ele está caindo no, no, numa explicação que na verdade contradiz aquilo que ele diz então mais adiante o próprio Less que volta de novo porque todo o problema dele ao longo desse capítulo é isso então ele volta mais adiante ao mesmo problema os costumes dos pesquisadores ingleses recolheram ainda vivos na Trácia na Tessália e no Epiro com a representação de um casamento morte e ressurreição do noivo trazem consigo possivelmente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 Dessas drômenas encontra-se o fato de que devem permanecer sempre inalteradas em seus traços fundamentais, porque, pois é precisamente da exatidão de sua reprodução que depende a recorrência de seus efeitos. Né? Aquela história de você fazer o ritual certinho e, tem, e, e a repetição. A grande dificuldade do Leste aqui é aceitar aquilo que os próprias, as próprias pessoas ortodoxas não aceitam, que é o fato de que os rituais vão se modificando ao longo do tempo. Por uma questão de propiciatória, não se deve contestar a lógica do ritual tal como ele está estabelecido, mas ao longo do tempo ele vai inevitavelmente se modificar, mesmo que não se perceba. Está né? aí a história que já se, se percebe hoje, né? das semelhanças e diferenças, por exemplo, do candomblé praticado na África, em Cuba, no Brasil, como há pequenas e sutis diferenças, mas a essência permanece a mesma é mais ou menos a mesma, a mitologia é mais ou menos a mesma. Assim, ainda argumenta o Uleski, é pouco que obtemos dessas infraestruturas primitivas para a compensação da tragédia, e embora ele use o termo drama, que vem de drômino, e não quer aceitar o drômino. E em seu desenvolvimento, mas por pouco que seja, permite nos entrever, aí ele volta de novo a um, uma camada primitiva, primeva comum em que mergulha as mais profundas raízes da tragédia e da comédia, quer dizer, ele diz que não mas diz que sim né? o tempo todo é ambíguo isso né? mais adiante, ao contrário somente assim podemos medir a grandeza dessa criação do gênio helênico que também aqui superou o bárbaro e o informe e impregnou a forma mais perfeita com a força do seu lógico, mas se era bárbaro e informe como é que gerou isso? Ah, foi por superação mas está tudo lá né? Todo esse do bárbaro e do informe está lá, no clássico. Né? A Catarsis, o Drômeno, está tudo lá. Né? Então, na verdade, ele está querendo dar um pouco de crédito para o Aristóteles, que é o que ele vai fazer nas passagens seguintes. Ele diz se devemos acreditar nisso, precisamos de um testemunho independente de Aristóteles. E aí ele vai buscar outras, outros argumentos que convergem com a percepção de Aristóteles da, e, e a formulação da tragodia. Haveria ainda é, uma boa parte aqui, eu não dei conta de falar, né, e eu tenho que terminar um pouco mais cedo hoje, eu não dei conta de falar de uma parte, então talvez eu faça um, mais uma live para falar ainda sobre a tragodia, né, sobre algumas outras coisas que o Lesky fala aqui, que eu acho que é muito interessante, porque isto tudo, gente, está é, na base daquilo que, então, vai ser, em retrospecto, chamado de teatro, vai ser, é acreditado como origem do teatro, está na história do teatro, né? e, portanto, na base do espetáculo. Então, por isso é que nós estamos falando disso. Nós queremos entender o que é isso, chamado espetáculo, e como é que essa ideia de espetáculo se origina e como ela foi se formando. Daí porque a gente está fazendo esse processo de desconstrução, até no sentido derridiano mesmo. Né? A gente está buscando essa logofania, essa logo, essa logorreia, ou melhor dizendo, essa, esse, essa, é, esse logocentrismo, né? Essa ideia do conceito é, predominante em todas essas épocas, né? Que, que consubstancia uma ideia, né? É, essencialista de teatro, né? É, é, é, Obrigado, Cristina é, Isso é aquilo que é evocado E é muito interessante você falar isso Isso é aquilo que é evocado mesmo Na própria origem dessa tradição ocidental Agora, precisamos, no momento em que estamos Já começar a desconfiar desse relato né? Porque esse relato, como nós estamos vendo Ele carrega consigo uma ideia de evolução e de elaboração que é eugênica em relação a uma origem primitiva. Ela é quase um gesto de eugenia. Né? É, ou seja, é um gesto que está é, eivado, carregado de um preconceito contra culturas tidas como primitivas, quando, na verdade, está tudo lá nessas culturas. E a gente pensar, como dizia o Arudo, numa poesia universal progressiva, é pensar na possibilidade de que há correspondências entre todos esses saberes e não uma ideia de exclusividade de saberes superiores em relação a outros inferiores. Né? E é isso que tem propiciado, inclusive os discursos decoloniais, é isso que tem propiciado a aparição, por exemplo, de filósofos que falavam na África as mesmas coisas que os tidos como... É, únicos filósofos europeus falavam, né? quer dizer, isso, isso que eu estou fazendo aqui é parte desse esforço, só que como eu desconheço muito esses outros que estão emergindo, e eu acho que tem pessoas com muito mais é, propriedade para falar disso, eu estou me voltando aqui à percepção de uma ideia que é a tese fundamental assim, desse, dessas lives todas, que é, é examinar a origem do espetáculo é examinar de que forma nós construímos uma concepção sobre o que seria esse estado diante de, de presença diante das pessoas que se reduz só à representação. É aí que eu quero chegar para entender também como se dá essa crise da representação, que, é, que, a meu ver, eu concordo com o Lema, é a crise do drama, né, desse drômiton que está lá atrás, justamente nesse momento que a gente está vivendo contemporaneamente. O que favorece ao entendimento de uma outra possibilidade que não se reduz à possibilidade teatral, que é, evidentemente, aquilo que eu já falei no início da performance. Né? Então, tudo isso é para tentar, de alguma maneira, apresentar essa outra possível relação né, com essas dimensões que estão presentes em todas as culturas, insisto. Né? E são estruturas presentes em todas as culturas e, e o nosso grande problema É essa formulação do primitivo né? Bom, é, vou, já, tá, já deu a minha hora aqui Eu tenho que encerrar Mas eu convido vocês para daqui a 15 dias A gente concluir essas conversas Cristina, já convido você para estar tá aqui Daqui a 15 dias, a gente, nesse mesmo quarta-feira Uma e meia da tarde Vamos voltar ao Albin Lesk essa close reading aqui do Alvin que vamos fazer mais um pouquinho disso, né, justificado, inclusive, pelo fato dele ser reconhecidamente a autoridade sobre o assunto da tragédia grega. Né, um livro que eu recomendo muito, quer dizer, todas as coisas que eu questiono e critico aqui são coisas que eu recomendo também, né, que eu considero dignas né, dessa cumilança antropofágica. Tá bom? É isso, muito obrigado pela audiência de vocês e vejo vocês daqui a 15 dias nesta live. Mas encontro vocês novamente amanhã às 17 horas na estreia do História do Rock Através do Cinema. Valeu, gente, grande abraço e até amanhã.